Se o Pedro frequentasse os cursos gratuitos por vídeo com a ateliê digital da Google, ele conseguiria transformar o seu amor por Indie Rock numa carreira de organizador de eventos. Ele poderia aprender estratégias online, como aprender a construir um site de e-commerce para vender todos os seus bilhetes online. Ele até poderia aprender tudo sobre marketing nas redes sociais e descobrir onde e quando postar, de forma a que os locais soubessem da sua nova noite de rock o que poderia ganhar dimensão e tornar-se um festival de rock à escala mundial. Já pensou? Até onde as suas novas habilidades o podem levar? Assista à primeira aula agora e descubra aquilo que conseguirá fazer.